É igual, a, vocês aulas, lembram, é? ó, lembra do Mel Gibson? Gibson opa! É ah, o Mel! mel. mel mesmo. É, é o Mel mesmo, tem então, uma mulher que ela vendia a Mel e ela teve a ideia, falou, pô, vou botar Mel Gibson, botou a fotinha do Mel Gibson, do ator. Vendo. Verdade, procura na internet depois. É sério é isso? É sério. É sério. É, sério. é sério, é sério, era o Mel Gibson. você comeu Mel Gibson? Você comeu Mel Gibson? você comeu cê Mel Gibson. Cê cê <risos> Eu ia falar que ela era coisas, a Mel Lisboa, etc. Ainda bem que eu não fiz pra não soltar essa piada. Ia ser machista. Deixa eu ver. Ficar... Você comeu o mel Gibson? Você já chupou o é. Mel Gibson? Pergunta se você vez? comeu mel, caramba. já chupou o meu Gibson mel. Meu, uma vez? Eu já chupuei o Mel Gibson. Já chupou o Mel Gibson. Não tem problema, mas chupar o Mel Gibson é gostoso. No teatro não, mas tinha, no normal, né? Eu acho que agora a mãe do André não vai escutar mais o cara. Agora, agora, né, agora, que, o Kleber, não, agora que o Kleber citou isso aí, vamos lá. Já chupou o meu vídeo quando <risos> o teatro é normal. Ô Kleber, tem uma lenda aí. Não, famosa, é uma tem uma lenda aí, famosa. Lenda é uma lenda. Famosa aí, até mora aqui. Eu moro aqui na, do lado do Shopping Frei Caneca, onde tem a escola Wolf Maia. E o pessoal fala muito aqui que. Você tá no Antro, né? Adoro. Então, só fala muito aqui, quem, quem faz Wolf Maia aí, quem vai trabalhar nessas novelas aí, tipo, tem muito ator aí famoso aí, os caras que tem castelo no nome, os negócios assim, os caras famosos <risos> da Globo, que pra entrar aí na Globo tem que fazer o um teste com Wolf Maia, é, é mídia? Cara, eu nunca, eu nunca fiz teste pra, pra fazer novela, fique claro, nunca fiz, não, não por preconceito. Não chegou nada, no Wolf Maia, então, entendi. Eu nunca fiz teste pra entrar, eu entrei sem, assim. mentira. Eu nunca fiz nenhum teste, não cheguei a fazer teste. Por quê? Sempre fui gordo, cara. Então, gordo não é, não é perfil pra nada, a não ser que você já seja o raço tá ligado? Que já era que você, você já passei o um cara é. zoado na novela, né? Eu, eu, eu poderia ser o um amigo do cara, né? Não o é. cara. O amigo do cara, sempre é o um amigo do cara. Que amigo o ele do leva a gente. É... Que... Mas o sabe ele, o que rola aí é é Isso, cara? O, o, o gordo não pode pegar um papel principal? Cara, é você, já, é já viu, você já viu novela eu com os caras? Todo mundo era... bater a novela que eu tava vendo, que seja da Globo? Oh, que a que menina pobre, a, a pobre era a Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa fazia é, é, um papel é, de uma é. mendiga. Falei, onde que a Marina Rui Barbosa é mendiga? Aonde? Ah, mas teve, teve novela... talvez. <risos> teve novela oriental <porém, risos> e e colocou o papel de boa. É, então...